Bom, nós estamos aqui hoje para o Bate-Papo Empreendedor do SEBRAE, em Cedral, no interior de São Paulo. E nós estamos na maior fabricante de piscinas de fibra de vidro do mundo. E que neste ano de 2020, completando 25 anos, nós vamos conversar com o Felipe Sisson, que é CEO e fundador da empresa IG. Felipe, muito obrigado por receber a nossa equipe. E falar em ser o maior do mundo em seu segmento, realmente é muito fantástico, não é? É, um feito, né? <risos> com certeza. E conta um pouquinho pra gente da sua história com piscinas. Minha família, o meu pai e meu tio tinham uma empresa já que trabalhava com piscinas. Né? Começaram a trabalhar com piscinas em 73, né? em 1973, eu tinha 8 anos de idade, então eu convivi isso aí a minha vida inteira. comecei a trabalhar com, com, com eles em 81, né? o ano que vem eu faço 40 anos já, né? no ramo de piscinas. Muito jovem eu assumia a direção da empresa, né? e, que era uma empresa com muita dificuldade na época, né? mas já fabricava piscinas piscina de poliéster. Eu gostei de trabalhar, minha, minha, minha faculdade era na, na área de administração de empresas mesmo, e consegui sanear a empresa né? sob a minha direção. Fiquei na empresa familiar até 93. Essa empresa, em 93, ela já era líder do segmento, já era o maior produtor de piscinas no, no Brasil. E trabalhava predominantemente assim do Paraná para baixo. Eu fiquei dois anos fora né? do, do, do... do mercado né? e voltei em 95 aí por insistência do, dos clientes, né? Os clientes é que é que me pressionavam na época. Aí eu montei um, um, uma proposta de negócio de um X, uh, valor lá né? para montar e, e entregar a companhia para eles e assim comecei de novo com piscinas. No caso é a IG. né? Eu trabalhei para os lojistas, né? para os varejistas, no caso, dois, três anos, quando a empresa estava montada, tudo certinho, recebi o meu dinheiro. Quando eu fui me despedir, eles me presentearam com uma cota da empresa. Né? E aí estou eu, de novo, com a Foi lá por 97, 98, por aí, que eu entrei de sócio, ativamente da empresa. E estou até hoje né, com, com, com, o, com o diretor principal da, da, da companhia. Né? Aí, nesses 25 anos da IG, aconteceram muitas coisas não sei por onde tu quer começar né Leandro? e a gente pode falar justamente sobre todo esse trabalho árduo do senhor que resultou em diversos prêmios e inclusive também recentemente vocês montaram a Universidade da Piscina como que funciona a Unig para ser bem honesto foi uma iniciativa do pessoal do escritório aqui mesmo né porque já temos uma equipe bastante grande aqui e e e uma pessoa aqui no caso a Lilian, né que é, que é a diretora do trata bem uh, deu essa ideia teve várias várias pessoas que apoiaram aqui e é uma coisa interna nossa que não é nem uma, uma, uma ideia minha mas eu apoiei prontamente né porque aí que ela é uma escola da piscina na verdade né tinha tudo que, que é a ponta de lança vamos dizer assim do Brasil né nós criamos os mercados inventamos não só no Brasil como no exterior também a gente abre mercado e então, tu, tu ter uma, uma, uma universidade, né? uma escola que, que nos ajude nesse trabalho aí é muito bom, né? Muito importante, né? O senhor citou aí a questão do mercado externo. Como foi esse processo da internacionalização da marca? Na verdade, mais é no próprio Brasil mesmo é a gente que faz a frente, né? É, é, é, é o abre alas, vamos dizer assim. cada lugar onde a gente se instala, é, vem toda a concorrência lá e se coloca na volta, né? E no exterior é, não é diferente, né? Principalmente nos lugares onde, na maioria dos lugares onde a gente já se instalou, uh, tem exemplos clássicos aí que o mercado praticamente foi construído por nós. Né? No caso da Argentina, por exemplo, quando a gente se instalou, acho que foi em 2002, 2004 por aí, o uh, poliéster praticamente não existia lá e nós com uma qualidade diferenciada e tal, a gente simplesmente nos tornamos quase monopolista do mercado. O Paraguai agora também tinha duas ou três empresas precárias ali em Assunção mesmo, estamos desenvolvendo o mercado. No México não tem quase nada também de piscina de fibra, hoje já temos alguns concorrentes, está começando a funcionar o mercado no México. Na Europa já é um pouco diferente, na Europa já tem um mercado muito rico, a fibra de vidro já é bem difundida, o maior mercado da Europa é a França, 80% das piscinas na França são de fibra de vidro, né? então já é um mercado mais antigo, mais maduro, né? mas a gente também se instalou muito bem lá, nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente está iniciando, iniciamos ano passado ali, tivemos um crescimento muito bom, também é um mercado maduro, a fibra de vidro é bem difundida lá também, não é, não é dominante, que nem é o caso da Europa, mas tem uma participação importante. Tem outros, outra, outro mercado também que a gente deve iniciar nos próximos meses, agora muito interessante, né? que é o Oriente Médio. Né? Vamos abrir a primeira fábrica no Oriente Médio, vai iniciar pela Jordânia. Agora, ao longo de todos esses anos de trabalho, a gente acredita que as dificuldades foram muitas, né? Tem alguma coisa específica que sempre motivou o senhor a seguir em frente? Por exemplo, essa questão da, da, dessa expansão geográfica é uma coisa muito interessante, porque o comércio, a indústria, né, é uma coisa um pouco enfadonha, né? mais e menos ali e tal, se tu, fores, né, se tu tiver um, um conhecimento razoável, né, vira só uma busca por dinheiro. Né? Quando tu faz essa expansão geográfica e, e no caso da IG, que é a ponta de lança tecnológica também, gente, é, nós é que lançamos os produtos, desenvolvemos as coisas, evoluímos o produto, né? aí começa a se tornar interessante, né porque tanto na área técnica, né, de... de, de do produto, como como pessoas, né, e, e essa expansão geográfica realmente isso é muito curioso, né, o ser humano é curioso, né, então isso aí é uma coisa que encanta, né, e vai vai te motivando a trabalhar mais, fazer mais, né. Agora, o mundo vive essa situação de pandemia, certo como que está sendo esse momento para a empresa? A gente lidou, eu acho que nós lidamos muito bem com essa questão da pandemia, porque nós somos muito rápidos, né, na, na solução da, da, da, das questões, né porque a gente entende como é que o povo sente as coisas, né? E dentro do mês de março ainda, a gente começou a fazer uma série de vídeos para a nossa rede, de, de, de, os nossos franqueados, explicando a nossa nosso sentimento em relação a essa pandemia e, e solicitar para que os franqueados não abandonassem a vida, né? a gente não abandonassem a piscina. Né? E já começamos a perceber na primeira semana que existiria uma volta ao lar, né? E começamos a insistir naquilo ali. O que aconteceu? Já na metade de abril, 10, 15 de abril, foi, não fazia nem 30 dias ainda da pandemia, algumas lojas que seguiram conversando, seguiram trabalhando, começaram a vender mais do que em 2019. Foi muito rápido por causa disso. Em maio, nós já tínhamos lá 70, 80% da nossa rede, operando quase que normalmente alguns acima do ano passado. né Felipe, vamos falar um pouquinho agora de números. A IG, presente em cinco continentes, quer dizer, no mundo todo. É, vamos falar um pouco desses números em relação a fábricas, franquias, número de colaboradores? Então, eu, eu acredito que a gente esteja trabalhando hoje em torno de, sei lá, de 6 e 8 mil pessoas que trabalham diretamente conosco, né, são... Uh, entre 800 e 900 empresas, né, entre franqueadas, licenciadas, homologadas e tal, que trabalham exclusivamente com a IG. Né? Aí tem esse nosso escritório aqui, que é a franqueadora. Eu imagino que o ano que vem a gente chegue nos quatro dígitos. Né? Uh, tudo indica que a gente possa chegar nos quatro dígitos do ano que vem, né? Com mais de mil empresas entre franqueados, licenciados aí uh, no, no, na nossa atividade, né? E os produtos que estão no mercado hoje da IG? Uh, de 2012 para cá é, uma dificuldade, nós tivemos uma dificuldade muito grande na construção civil. Nós caímos 25% ao longo desses 6, 7 anos. Por que, que nós caímos 25% num produto supérfluo, que não tem reposição, não é? e dentro da construção civil que caiu mais de 50%? É? Porque justamente a gente abriu o leque. Nós aumentamos a nossa, a nossa faixa de atuação dentro do, da nossa atividade. O produto mais popular nós temos através da marca Splash. A gente segue aumentando e desenvolvendo com mais qualidade os nossos produtos, né? sofisticando um pouco mais o produto da IG e tem o produto premium. Né? Então, nem se tratando de piscinas hoje, se tu quiser, eu quero gastar muito. Qual é o melhor produto que tem no mercado? Eu posso gastar mais. Unlimited, é IG, né Ah, eu quero um produto... Mas o melhor do custo-benefício desse aí é a IG, entendeu? Ah, eu quero uma piscina de fibra, mas eu quero botar no rancho lá, uma coisa rápida e, e ser econômica, Splash. Para quem quer tomar banho hoje, né, ter sua piscina em casa, é só dizer o, bolso, o tamanho do bolso que a gente resolve. <risos> Bom, tanto é que também existe a preocupação com a sustentabilidade, inclusive IG, no Tupi-Guarani, quer dizer água, a importância da ligação da empresa com ações sustentáveis. Tem várias ações dentro da IG, ações efetivas, né, que, que tem a ver com a sustentabilidade, o próprio produto. Tu pode fazer 32, montar 32 piscinas de poliéster, ao passo que tu faz uma de concreto, em emissão de CO2. Não fui eu que fiz, foi a universidade que fez. Então, é um investimento grande, mas a IG é a única empresa hoje que não usa madeira nessa, na conformação dos reforços. Isso é uma das coisas, quer dizer, 32 vezes menos CO2 comparativamente ao concreto, foi um estudo que nós desenvolvemos. Então, não usa madeira, recicla lixo, né? Quer dizer, então, são uma, eu, eu teria que ficar falando aqui mais um tempo, várias ações nesse sentido aí, que deixam a IG num, num abismo em relação ao mercado comum. Essa questão sustentável aí, tem que pensar, e o que pode ser feito, tem que ser feito e pode, e acontece. Isso não compromete a eficiência, não compromete o preço, muitas vezes, entendeu? É só pensar, se dedicar, que acontece. Quando falamos em futuro, quais são os próximos passos da IG? É, não foi fácil ser o maior produtor de piscinas do mundo, né? E é um título que não é fácil também sustentar e manter essa expansão. Então, a expansão geográfica, eu diria, assim, que a nível de futuro, assim, é a grande, o grande foco nosso hoje. Já, nós já chegamos aqui através dessa forma, né, ah, horizontalizando o nosso trabalho. Eu acho que manter isso aí vai ser bom para nós, né? Felipe, quando falamos de empreendedorismo, sabemos que é o sonho de muita gente. Às vezes, muitas pessoas tentam, mas por medo desistem. Algumas aí até começam o processo de abertura de empresa e na primeira dificuldade, às vezes, já desistem. É, o que o senhor diria para as pessoas que querem empreender, tentam empreender e também têm esse sonho? Uma franquia, no caso, corta muito caminho porque tu já pega uma coisa formatada, já sabe o que tem que fazer, enfim, né? Esse momento atual é muito rico. Lá no início de março, abriu quase tudo que está acontecendo hoje na nossa atividade foi previsto em março e abril. Uma coisa que nós não previmos... É esse aquecimento econômico que nós estamos vivendo hoje. Isso aí eu acho muito rico e cria oportunidades fantásticas, né? Então se tu empreender em qualquer coisa que realmente esteja aquecida aí, tu vai ter um tempo aí, um, dois, três anos aí para vender fácil, né? Que é uma das coisas mais difíceis do negócio é vender, né? Porque a empresa, ela começa na venda. Tu tem venda né? e tem muitas atividades, muitas oportunidades que tá vendendo fácil hoje. Que não é um mercado maduro, vender não é fácil, entendeu? Bom, esse foi o nosso bate-papo empreendedor de hoje com o Felipe Sisson, CEO e fundador da empresa IG. Felipe, obrigado, muito obrigado por receber a nossa equipe e sucesso cada vez mais. Valeu, obrigadão.